todos, bem-vindos ao ADEC TV e mais uma edição do nosso quadro Entre Elas e dando continuidade ao Mesa Mulher. Hoje, agora, nós vamos falar sobre mulher espiritual, uma vida espiritual, uma vida com Deus. E antes de apresentar as nossas convidadas, eu quero ler para vocês a carta de 1 Pedro, lá no capítulo 3, os versos 3 e 4.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 Sandra Vindo. bem-vinda Sandra. Obrigada. Temos aqui a Neide, nossa irmã Neide. Seja bem-vinda, Neide. Obrigada. E temos aqui a Pri, Priscila. Priscila Silva. Bem-vinda, Pri. Obrigada. Todas elas já estiveram aqui no ADEX, vocês já puderam ver em alguns quadros. Elas congregam no Tempo Central, na Assembleia de Deus, aqui no Tempo Central. A Sandra é a líder do Ministério de Mulheres. A Neide é profeta do Senhor, nossa intercessora, e a Pri, a Pri ela é a líder juntamente com o marido dela do Ministério ela hoje, Ministério de Jovens aqui do adec Central. Eu quero falar dessa beleza duradoura, uma, essa beleza, né, esse espírito dócil, essa beleza duradoura, que ela está interna, essa mulher que busca. Então, o que é essa beleza duradoura? O que é uma vida espiritual? Vamos começar, Sandra. A beleza duradoura de uma mulher, para mim, é, é o vigor que o Senhor nos dá. Que o nosso corpo, ele vai envelhecer, o tempo vai passar, né? Mas a mulher que teme ao Senhor, ela será louvada. Então, essa beleza, ela vai durar sim, enquanto nós tivermos a presença do Espírito Santo na nossa vida. Ela não passa. Ela só dá uma continuidade para a eternidade. Tem um brilho diferente. Tem que ter um brilho diferente. Se é crente realmente no Senhor Jesus, se é salvo, tem que ter brilho. Tem que realçar o que o Senhor nos deu, essa liberdade, essa beleza né, de ter o Espírito Santo, né, de viver com Ele, de ser participante com Ele, das, da, de, de tudo que Ele tem para nós. Então não tem como você não exalar a presença do Senhor, só não exala, só não demonstra essa beleza, esse brilho, quem ainda não conheceu de andar com Ele. Muito bom. Neide, e essa vida espiritual, essa mulher, essa beleza duradoura, Essa beleza duradoura eu vejo o brilho do Espírito Santo, a luz que o Espírito Santo reflete na pessoa e a vida dela com Deus. Aquilo que ela tem, né? Aquela vida que ela tem com Deus, o que ela tem de melhor. E isso ela vai refletir. É viver a palavra. É andar na palavra. E isso vai refletir na vida exterior. Então não adianta a mulher ela se encher de enfeites, ela se arrumar todinha e não ter uma vida com Deus. Porque a vida espiritual ela vai refletir no seu exterior, e você vai brilhar. É interessante que é, hoje em dia as pessoas costumam né, falar sobre identidade, sobre quem nós somos, né, sobre nos julgando por aquilo que elas veem, né, por aquilo que nós vemos, né, coisas passageiras, coisas que mudam. Né? E na verdade a gente sabe que nós temos que ser aquilo que nós somos por dentro. Né, nós precisamos refletir seres externamente aquilo que a gente vive internamente. E é como né, a Sandra falou, a Neide falou, só tem como você né, refletir o brilho do Espírito Santo se você anda com ele, se você está com ele. Né? E é interessante que esses dias eu estava lendo na Bíblia sobre Moisés, quando ele desce do monte, né, ele, o rosto dele reflete o brilho do Espírito Santo de Deus. Ele não sabe. Mas o povo Israel, né, quando vê o, o rosto dele resplandecendo, o povo até assusta, né, tanto que ele cobre o rosto. Então é isso, a gente tem que refletir o brilho do Espírito Santo de Deus. Essa que é a beleza interior, né? essa beleza que, o, que, o, que todos que estão ao nosso redor precisam ver em nós. E não é fácil, né? Não. Ter uma vida espiritual, ter uma vida de comunhão com o Senhor, com as batalhas deste mundo, com as nossas batalhas do dia a dia. É, Sandra? É complicado, porque na verdade, é, esse caminhar com Deus, você quando aceita Jesus, você o recebe, eu, no meu caso eu recebi o Senhor, porque havia dentro de mim um vazio que me consumia, me consumia mesmo, me levava a quase uma loucura. Nada, nada, nada, nada, riquezas, Nada, nada, nada. Preenchia. Quando eu encontrei o Senhor, esse vazio... Acabou. né Mas, quando eu recebi o Senhor naquele primeiro momento, como eles dizem, primeiro amor, que na verdade esse amor tem que continuar pela vida, e não pode ser só o primeiro, ele tem que continuar pela vida... É... Nós não estamos prontos, né? é uma caminhada, a gente vai aprendendo dia a dia. Então você vai aprendendo diversas coisas, você vai aprendendo com a palavra do Senhor, o Senhor vai ministrando com você, o próprio Espírito Santo Ele vai sussurrar para você, Ele vai te colocar no caminho que conduz ao céu. né? Então é fácil, nenhum momento, e nem o Senhor nos prometeu que seria fácil, né? Então, eh, os, as dificuldades que nós temos nessa caminhada faz parte da caminhada e todas elas proporcionam crescimento para nós. Né? É, na verdade, a única coisa que a gente tem de imediato, a gente pode falar que é a justificação. Né? O resto, santificação, a fé, ela é um processo. Né? Ninguém acorda, ah, hoje eu tô no ápice da fé, vamos falar assim. Não, é um processo que... Né? Demanda um tempo, demanda vontade, né? domínio próprio, prioridade Porque isso é um progresso, né? De passo em passo, que você vai aumentando a sua fé Que você vai buscando mais a santificação que você vai... Isso é à medida que você vai aumentando o seu relacionamento com o Senhor Seu relacionamento, seu conhecimento Seu conhecimento, é A conhecimento intimidade de é de acordo com o seu conhecimento do Pai a gente teve um programa que nós conversamos sobre intercessão. A gente falou de uns requisitos. Eu vou usar essa palavra, algumas coisas. Para uma busca de uma vida espiritual saudável, firme, é, consistente, a gente também precisa de alguns exercícios, de alguns requisitos. Aí eu quero falar aqui, quero ver o que vocês concordam, que vocês não concordam. O primeiro, Deus, antes de tudo, e todos. O Senhor é o nosso primeiro amor. Eu tô certa ou eu tô errada? Deus está acima de tudo e todos. 100% acima de tudo. As três concordam? Então, Deus acima de tudo e quando a gente reconhece isso, as outras coisas ficam mais fáceis, não fica? É, mas até pra gente reconhecer Deus como nosso primeiro amor e colocar ele como prioridade, não é de um dia o outro, não. Não, é processo. É, é um processo. processo. processo. Você, em primeiro lugar, você sempre começa a buscar a Deus por algo. Sim. Né? Não, Talvez não, você, mais uma necessidade é, é por uma algo. É uma necessidade, ou você quer que né, alguém da sua família salva, você quer algo material, você quer a cura de alguém... Então, você começa por aí, né? Eu preciso de buscar o Senhor. E a partir daí vem longos né, processos. Até você compreender e amar a Deus sobre todas as coisas, tem um tempinho. Não, tem. Não era dois né? dias. É um não, processo. Não é assim. Mas tem que ter uma busca. Tem que ter uma busca, com certeza. Porque também não cai do céu, gente. Não. Não cai. O segundo, esse é muito bom: a Bíblia antes de opiniões. Ah, isso é fundamental, né? É. Fundamental? É? Neide, quer começar? A Bíblia é o nosso guia, né? Sem ela, nós não temos direção. Então, é na, na palavra de Deus que nós vamos ter direção, que o Senhor vai estar, vai estar nos guiando, nos mostrando o caminho a ser seguido. Nós nos alimentamos com a palavra, né? É, a palavra nos traz cura. Então, é o nosso guia, é o nosso manual de vida. Sandra? É, a, a Bíblia é o nosso manual de fé e conduta. E a, a gente tem que realmente analisar a palavra do Senhor nas tomadas de decisões, tudo que, tudo que nós fomos fazer. Não de uma forma errada, de, digamos, é, buscar a palavra só nos momentos de decisão. Não. É uma constância. Todo dia. Você está ali com base na palavra de Deus. Isso em todas as esferas da nossa vida. Nós vamos errar? Algumas vezes é lógico. Claro, claro que nós vamos errar. Mas dentro da nossa casa, a palavra ela tem que estar lá. No nosso trabalho, nós temos que ter base na palavra. Dentro da igreja, muito mais. Né? Porque aqui é o lugar onde nós nos reunimos, né? para a gente estudar a palavra, aprender uns com os outros sobre a palavra. Mas a palavra de Deus ela é o nosso manual de fé e conduta. Nossa base tem que ser nela. Primeiro, na palavra. Outras, buscar outros conhecimentos à nossa volta, lógico. Sim, lógico, temos né? Que ser Mas tudo. a base é a palavra de Deus. Né, Priscila? Deus tem a orientação precisa e exata. Precisa e exata. E é interessante falar também, lembrar, que a gente tem que aprender a procurar na palavra, não só, é porque a gente tem o hábito de pegar um versículo e aplicar, tipo assim, interpretar aquilo da nossa forma, né? Isoladamente, né? Isso, é, isoladamente, não, não, a pode. gente precisa né? compreender aquele versículo e aplicar ele no nosso dia a dia, não a gente trocar as coisas como muitas vezes acontece, né? Não pode ser tirado do contexto. Não pode tirar do contexto. Você pode até aplicar, mas você tem, não pode tirar a palavra de Deus não, do contexto. Por não. isso que surgem as heresias, né? Surgem umas pregações, umas coisas que não são verdade, né? E que não está de acordo, porque a Bíblia a gente não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E lá em 1 Timóteo 4:9 ele fala assim. Esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação. E o Senhor diz que o povo perece por não conhecer a palavra, porque hum, se nós estudássemos a palavra, estudássemos mesmo, né, nós não seríamos enganados. E não deixar só para a igreja, só na hora da escola dominical, ou é, ver a palavra só na igreja. Tem que ser uma leitura diária, tem que ser uma constância. Nós ser. não seremos enganados. A Sandra falou é, nessa né, é, nossa regra de fé. E é como é. um alimento diário. Nós não precisamos tomar um café da manhã, um almoço, uma janta, às vezes até uma, uma ceia mais tarde. A palavra não difere, ela é o nosso alimento. Então se você não alimenta com a palavra, certamente você está comendo um outro alimento. E aquele que te nutrir mais, vai falar mais. Vai falar mais a sua vida, portanto que seja a palavra de Deus. Que seja. Né? Então nós já falamos. Amar a Deus, né? Deus acima de tudo e todos. A Bíblia, a palavra antes de qualquer outra opinião. O terceiro, pessoas antes das coisas. Tá certo? Sempre as pessoas e não as coisas. Claro, isso é um mandamento do Senhor, né? <risos> Amar ao próximo, Nossa. como o amor é o princípio de todas as coisas, né? O amor ao próximo, não as coisas. O amor ao próximo. O amor é o elo perfeito. É o elo perfeito, mas, esse não... é o principal mandamento para fluir tudo, Sim. né? É verdade, mas não está tendo uma inversão de valores? Sim, por Estamos isso eu pergunta. né essa inversão, porque às vezes, se nós não tomarmos cuidado, nós amamos mais as coisas, as coisas materiais, do que as pessoas. É verdade. Concorda, Sandra? É, nossa, 100%. Se nós estivermos nesse pensamento, nós estamos fora da, do mandamento principal do Senhor. Né? E é fácil disso acontecer, né? A Neide mesmo falou. Então, é é porque no dia a dia, pessoas machucam pessoas, pessoas ferem pessoas. É aí que tem que entrar, né? É a presença do Espírito Santo, é uma vida em comunhão, que a gente vai poder passar por cima disso tudo, e continuar amando pessoas, né? Indiferente das circunstâncias, continuar amando, continuar liberando perdão, porque é mandamento de Deus, né? Jesus passou por tudo que passou, ele sofreu tudo que sofreu e o que, que aconteceu com ele nos últimos momentos dele? Somente as mulheres, né, o acompanharam. Ele ficou praticamente sozinho. Negaram, traíram, mas ele repudiou. Não. Ele amou do mesmo jeito, né? Ele amou a todos do mesmo jeito e foi essa a motivação dele até o Calvário. Foi esse amor, esse amor e que a gente não consegue. Por todos, né? é. é passado, foi presente por... e futuro. Nossa que, é um amor que não pode ser sondado. É um amor que constrange, né? Demais, não dá para. Que não, faz... não entende, não faz consegue, a gente né? passar por cima de coisas. Às vezes nós temos essa capacidade de passar por cima de situações tão complicadas, é porque esse amor, que é um dos atributos de Deus, ele é passado para nós. Nós podemos amar também. Nós podemos viver esse amor também, aqui ainda. Nessa terra nós temos que viver. Né? Na eternidade nem se fala, né? nós estamos aguardando. A hora de estar, desse transbordar. Né? desse transbordar, mas aqui precisa ser, nós precisamos exercer esse amor em todo o você tempo você aprender a olhar o próximo com a visão de Deus não é fácil mas te ajuda essa pessoa tá fazendo isso, isso, isso mas eu enxergo assim a Priscila mas e se fosse Jesus? como ele enxerga aquela pessoa? porque o amor que Deus tem por mim não é diferente do que pelo outro, né? Então, a gente tem a nossa visão ajustada com a visão do Pai, facilita o amor ao próximo. E isso é prática, viu gente? A gente isso tem é, prática. Prática. Tem é prática. Uma, tem uma palavra, palavra que, marcou que marcou muito a minha vida do pastor Floari. Uhum. E ele até falou do tema de um livro, em seus passos, o que faria Jesus? Maravilhoso. E às vezes, quando eu me pego em alguma situação que Sandra não quer passar por cima dela aí eu me pego, essa semana passada eu me peguei nessa situação eu falei, em seus passos, o que faria Jesus? eu achei a resposta porque Jesus geralmente não faria o que a Carolina faria não, então Juana, é não. totalmente, totalmente aí, quando eu olhei, o que Jesus faria eu falei, não, então como se diz, baixa a bola engole, passa por cima e segue os passos dele que é assim. isso é, é o melhor para nós isso é viver bem, isso é qualidade de vida. É qualidade vida. de vida. Qualidade é humildade, vida. gente. A humildade agrada muito o coração do Senhor. O coração do Senhor é manso, humilde, é manso e humilde, né? Tem um livro que fala sobre isso também, então é maravilhoso. maravilhoso. Nós vamos para um breve intervalo, mas antes eu quero deixar essa para a gente né, dar continuidade. E essa pode gerar polêmicas entre vocês aí que estão em casa, mas vamos ver se ela tem base bíblica. Né, uma mulher com uma vida espiritual que busca uma vida espiritual. Ela põe o marido antes dos filhos. No próximo. Já então, <risos> daqui a pouco. Eu fiz isso. <risos> Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga.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 De volta e no final do primeiro bloco eu deixei aquela né marido antes de filho né isso é um princípio muito resistido principalmente pelas mães mas é marido antes de filho é menina é marido antes, antes de, de filho, filho. 100% é. tem, Totalmente, que ser. tem que ser tem que ser mas vamos lá no, na nossa vida diária é isso que acontece? Será que nós estamos colocando o nosso marido acima dos filhos? Essa pergunta é até constrange, porque para uma mãe é muito difícil. A gente tenta né, obedecer a palavra, é obedecer o Senhor. O amor de mãe ele é muito profundo. É, né? É muito, é, profundo. é muito forte. O amor de uma mãe é diferente do amor do pai. Porque a mãe está ela, ela cuidando... É aquela questão do amamentar, do é, carregar nove meses. Então, é por isso que o senhor fala, poderá uma mãe se esquecer de seu filho? Né? Pode até acontecer, mas acontece, Sim. mas é muito difícil. Em uma maioria, todas as mães são protetoras. Né? Mas não, nós também não podi podemos fugir da palavra de que ele é o cabeça da casa. Né? Mas... Nós aprendemos isso assim, ah, casei, pronto, não. vou ter um filho, ele vai, eh, meus filhos estão... Em, não, isso não acontece, isso é trabalhado em nós. Nossa, eu aprendi Sim. depois. Nós né? aprendemos com o Senhor, pelo menos comigo, ah, foi o Senhor que me ensinou. Foi o tratado, né, Senhor? Foi tratado dentro de casa. Porque esse amor aos filhos tende a colocar os filhos em um patamar acima do marido. Verdade. E aí começa a gerar os conflitos dentro uhum. de casa, começa a gerar os problemas, né? Da, da mulher querer intrometer na correção do pai com o filho. E nós temos que uma hora parar. Epa, tô fazendo tudo errado. Ou às vezes essa correção fica só para um cônjuge. Pois né? é, pois é. Tem. Às é. vezes é só a mulher que educa, ou às vezes é só o homem. Então, tem toda essa questão. Então, é, o negócio é seguir conforme a palavra e colocar realmente okay. porque até porque o, os filhos uma hora vão embora. Eu Vai embora? embora. Família é hora, dele. embora e fica o marido e esposa. É, a esposa. Não, não. é o meu é caso verdade. hoje. Hoje somos eu e nós. Então. E isso, se não tiver mais relacionamento? Se eu não tivesse mais relacionamento com o meu marido, como nós temos? comunicação, um diálogo, né? É. É. Tudo gira em torno dos filhos. Quando tá só os dois, não tem nem o que conversar. Não tem. Não é. tem. É hoje, o nosso tem. posicionamento é desfrutar. São dois estranhos. É, é desfrutar desse tempo, Desse tempo, né? Desse né? tempo nosso Nossa. olhando para os filhos e vendo que em uma grande maioria nós acertamos e eles estão seguindo a vida deles, né? Andamos com eles no caminho. Então, é... é agora somos eu e eles. É agora. Né? Mas o que, o que eu vejo é que tem, os dois têm que andar é, na mesma sintonia, o casal. Sim. Tem, que, tem que ter uma sintonia, porque senão não vai funcionar. Tem que tá estar alinhado um tem com o tá outro, Tem que estar alinhado né? até na correção dos filhos, até mesmo... Naquela questão do carinho, de tudo, às vezes a mãe ou o pai, ela dá mais carinho para um, para o filho, deixa o esposo de lado, então tem que estar alinhado. senão Não funciona, o casamento, ele, a família é uma engrenagem. Sim. Se tiver uma peça fora do lugar, ela não vai, ela não funciona. Ela agarra. Uhum. Se alguém tiver doente, por que que aquela pessoa está doente? O ambiente que ela está adoeceu aquela pessoa, uma pessoa só, ela não adoece sozinha. Então é um ambiente. Então tem que ser um tratamento ao todo. E, e também eu entendo que que esse essa visão que nós temos do homem ser estar acima, né? Porque ele é o é o cabeça da mulher, uhum. sim. Isso nós aprendemos na palavra, mas nós temos hoje na aqui na nossa igreja, por exemplo, nós temos o casados para sempre que trata. Muito bem desse relacionamento, como que tem que ser esse relacionamento casal, casal-filhos, né? Sim. Claro que nós buscamos primeiro no Senhor, primeiro na palavra, mas havendo dúvidas sobre como agir, o que fazer, nós temos como esclarecer hoje com diversos estudos até mesmo dentro da igreja para nos dar essa direção. Né? Ensinar, né? é, Porque é difícil, gente. É difícil. É, hoje nós temos essa ferramenta. Sim. Então, se a engrenagem não está funcionando bem, é hora de parar, uhum. ver onde está a falha, Sim. o que, que precisa mudar, né? trocar alguma pecinha que precisa uhum. ser consertada ali e pôr ela para funcionar. E, e normalmente é? a engrenagem, no caso de uma casa, de um lar, é a esposa. Não sei se vocês já repararam isso, mas quando a gente não está fluindo, nada em nosso redor flui. Então, nós, além de sermos geradoras de filhos, nós somos geradoras do nosso ambiente, do ambiente ao nosso redor, nós somos geradoras do nosso marido, né? nós geramos tudo que está em nossa volta. Mesmo que as pessoas não consigam enxergar a gente está dentro de casa ou no trabalho, onde quer que a gente for, mas a gente tem que estar ali, nutrindo aquele ambiente de paz, a gente tem que estar tá nutrindo os nossos filhos, nutrindo os nossos maridos fisicamente espiritualmente em todas as áreas. E como que a gente gera isso? No secreto, no, secreto. no jejum, na oração, na intercessão. cumprindo os princípios. Cumprindo os princípios. princípios, conhecendo a palavra e sabendo nós fomos é, feitas para quê? Nós somos mães segundo o coração de Deus, nós somos esposas virtuosas, nós somos amigas. Então, nós somos geradoras de vida em todos os sentidos, dentro da nossa casa, da nossa família. E Tito diz assim: ó, 2,4. Para que ensine as mulheres novas, está falando para as mulheres mais velhas, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos. Marido vem primeiro A Bíblia é assim, que se fosse filho Teria vindo filho primeiro, depois marido a Amarem seus maridos E depois amarem seus filhos E se a gente conseguir fazer isso Vocês vão ver como que flui muito melhor A casa, tá certo? Esse é um texto riquíssimo, riquíssimo né? Riquíssimo, Agora eu vou vir com outra também É polêmica também Mas essa Foi no princípio hein? Que Deus determinou é, a gente está falando para mulheres, né? E aqui vale para os dois também, tá, gente? É esposa também antes de filhos, para os homens. Marido antes dos pais. Com, Com certeza. certeza. Com Deixa a sua parentela. parentela. Sim. <risos> Desliga geograficamente, é, é, fisicamente, financeiramente, respeita, tudo. Honra, mas Sim. existem certas situações que a, a, a prioridade é a esposa. E escondi com a vida espiritual, para só para a vida espiritual andar. Claro, aí, claro. 100%, né, Neide? Sim. 100%. A, a, você casou, você fez uma aliança, você saiu de casa, né? Claro. agora a sua vida é com aquela pessoa, você não, não deve mais a obediência aos seus pais mais. Obediência não, você deve honra quando honra. você casa. Hum. Honra, a gente sempre Sim. vai honrar, mas não, obediência, a diferença de obediência. Agora já, já mudou. mudou. O quadro já, mudou, já né? mudou. Então agora somos eu e ele. Inclusive, em se tratando de, de mulher, às vezes, família, às vezes muitas mulheres ou muitos homens, né? Tem aquela questão: ah, vou falar com minha mãe, vou contar isso para o meu pai. Leva tudo do casal para a família, para os pais. Então, não, não é um erro muito grande O que acontece dentro do lar E dentro do quarto Fica dentro do lar, fica dentro do quarto Eles têm que ter a sabedoria De assentar Dialogar E ajustar As coisas né? Eu sempre tive Esse princípio, desde quando eu casei De não levar nada com minha mãe Minha mãe às vezes fica até tá chocada comigo Mas eu não sei nada que eu... eu falei, mãe é, sobre o meu casamento, a minha vida, dentro da minha casa, dentro da casa. Eu só levava pra ela coisas boas. As ruins eu deixava, porque automaticamente o amor que os pais têm pela gente vai fazer com que eles vejam aquela pessoa de uma outra forma. É, ela vai ficar é, uma, uma, uma visão deturpada é. e quando você percebe, Sim. você causou aquele mal na sua família. É verdade. Então. Tem que ter prudência, muito Sim. prudência. Muitos casamentos hoje não dão certo, uhum. porque não há esse desligamento dos pais, tanto do Sim. homem quanto da mulher. Mas hoje nós estamos falando para mulher. Para mulheres. mulheres. E que o Senhor que possa, possa, que possa, né, para as que estão nos ouvindo, que possa abrir a mente dessas mulheres para elas. E desses é homens bom. também. também. Né? É verdade. Tem. Justamente. Né? A maioria, assim, é casa e, e tudo que acontece na casa vai ou vai falar pra mãe, ou vai falar pro pai, ou pra família. Isso gera uma confusão dentro né da família. E... Isso é mais de mulher, né, gente? Porque é, contar olha, né? pra mãe e pra amiga, né? Mas, mas por tem incrível que, que pareça, tem, tem muito homem. Mas, é, ela não fez aquele bolinho que a senhora... Que gosta. mãe falando, ela não faz assim, como a senhora não é. Ele não, não casou é. com a mãe dele. Uhum. Ela não casou com o um pai. Ela casou com um homem. E essa visão deturpada. Eu tô, é, meu marido é um pai para mim. Não, não, ele é seu, seu marido. Mim, ele não é seu ele não pai. É seu pai. <risos> ele é seu pai. Ele é seu marido. Tem que ter um desligamento, <risos> que gente. Que ele é físico, ele é geográfico, Isso. ele é financeiro. Tem que romper. Tem que romper. Você falou muito bem agora. Físico, geográfico, financeiro. Tem que romper. romper, tem que romper, porque senão não vai ter paz. É por isso que eu concordo em casar e morar longe da família. <risos> é, é um pastor, Cláudio Duarte, que fala que você não pode morar nem muito longe, para as ficar muitos Sim, dias, nem muito me perto, para as ficar Só brincando. Verdade. Mas isso faz parte de uma vida espiritual saudável. As mulheres... Mulher que quer ter uma vida espiritual saudável, ela tem que seguir esses princípios. É. Outro muito importante, e que todos nós invertemos. Família antes de ministério. Não tem como alcançar o mundo e perder a sua casa. Tem, Nosso primeiro ministério é nossa família. É verdade. Concorda, Não tem assim como Sim. você construir algo em outra pessoa, sendo que o seu está precisando ser... Construído é, ou reconstruído, né? Primeira coisa que você... Se você não consegue refletir o brilho do Espírito Santo dentro da sua casa, como você vai refletir o brilho do Espírito Santo lá fora? Se nem seus filhos ou seus maridos conseguem ver Jesus em você. Então, assim, primeiro cuide dos seus. Depois você... Ou, é, é, é junto ali, ó. Um não pode... É, atrapalhar o outro, romper o outro, né? A família não pode atrapalhar o seu ministério na obra, o seu ministério não pode atrapalhar a sua família, né? Ou você consegue andar ali junto, em comunhão com o outro, alinhados, ou você primeiro organiza o seu, a sua casa, os seus, e depois você vai fazer a obra, até para fluir na, no reino, né? você tem que estar tá com a bênção, vamos falar assim, né? com a proteção espiritual do seu marido, dos seus filhos ali, né? Tudo tem que estar tá alinhado. Tudo. Tudo. E, e muitas vezes a gente põe o ministério acima, não põe, gente? Bom. Bom, Bom, põe. Põe. Tem Santa. que vigiar. Às vezes sim, mas é, é As... o que eu falei com vocês no início, tudo é um aprendizado na nossa vida. Né? E talvez a gente precise passar por isso para a gente aprender. Para aprender, para entender onde é o meu primeiro ministério. Eu sempre penso que se eu não consigo mostrar Cristo na minha vida dentro da minha casa, muito menos fora. Se Ele né, não, não, não é visível na minha vida dentro do meu lar, fora também Ele não vai ser, porque é lá dentro o primeiro lugar de brilhar é dentro da nossa casa. dentro da nossa casa. os nossos primeiros discípulos, né? São os nossos, São nossos, filhos. nossos filhos. eu já coloquei muitas vezes o ministério acima, como prioridade, e tive que aprender assim. Né? na carne teve que aprender levando na, a correção na, na é. verdade o que, que acontece Carol a, a gente, gente acha, acha, né a gente tem uma visão que a gente está servindo, tá servindo ao reino bom. glorificando o ao Senhor é só que fazendo a obra que na uhum. igreja né eu trabalhando <risos> no departamento infantil em qualquer, em qualquer hora, mas a gente esquece que a gente foi feito para quê? Para glorificar o Senhor em todas, todas as, áreas as áreas da nossa vida. vida. Então se você está dentro da sua casa, esteja lá glorificando ao Senhor. Você está servindo ao Senhor quando você está servindo a sua casa. E família foi a primeira instituição, é a primeira instituição criada por Deus. primeira criada por Deus. Então, Deus assim, protege, ama as famílias. Aqui, deixa eu mostrar um livro que eu trouxe que fala exatamente sobre isso. Uhum. Chama Mulher do Reino. Eu ganhei esse livro é, de aniversário ano passado e ele fala exatamente isso: Como que nós somos feitos para glorificar ao Senhor em todas as áreas da nossa vida. É um livro não só para casada, mas para meninas solteiras ainda, para noivas. Podem ler este livro que ele dá um norte de princípios totalmente bíblicos, né? De glorificar ao Senhor em qualquer lugar, em qualquer área da nossa vida. É muito bom. Ó. Oh. As meninas já falaram de dois livros, a Sandra falou os seus passos que faria Jesus e Mulheres do Rei. Anotem aí, comprem, é. porque são leituras muito, muito boas. muito boas. Meninas, e agora vamos falar rapidamente, tem dois temas, a gente tem tá um tempinho ainda, cinco minutos. Isso. Vamos lá. <risos> Floresce entre espinhos, Sandra. Ai, não é fácil, não é fácil florescer entre espinhos, mas é possível. Aqui. dá para florescer e a flor é muito bonita você tem que estar enraizada para você florescer é, entre espinhos, é, né? geralmente vai ser uma terra seca, uma terra árida e ela vai ter que buscar um, um, o alimento para ela florescer bem profundo na terra ela vai ter que ir bem profundo, ela vai ter que cavar profundo, vai ter que buscar mesmo é, eu vejo é... que primeiro ela vai se machucar muito, vai se espetar é, mas com isso ela vai ter um grande aprendizado, um crescimento. E é esse crescimento que vai fazer florescer. É, e esse buscar profundo, essa sustentabilidade para ela ter força para romper nesses espinhos, é o que faz toda a diferença, é o que constrói essa beleza dessa flor. E nós podemos observar que flores que nascem. No meio dos cactos, elas são lindas. São maravilhosas. São maravilhosas. São maravilhosas. E esse processo é a intimidade, né? Com o Pai, né, Sandra? É a leitura da é palavra, é oração a Deus, né? É ouvir a voz do Espírito Santo, saber reconhecer a voz do Espírito Santo. né? Eu lembro quando fala na voz do Espírito Santo Eu lembro muito de Elias E Elias tem, tem me perseguido esses dias sabe? É. Bem, né? Que passa né? é, fogo, rompe montanhas Mas Deus, não, o Senhor não estava em nada daquilo Mas Ele estava em um sussurro né? Então o Senhor é, é assim, Ele é suave A voz do Espírito Santo é leve né? Às vezes a gente vai esperar algo ah, um romper, mas ele está ali falando conosco, né? E a gente, nossa, eu queria um, um, um movimento grande. Sensível, né? E nós Você temos um trondo, justamente né? aquele <risos> é trondo, fulano vem, profeta, aquela coisa. E o Senhor está falando. E o Senhor está falando e a gente não está escutando. Né? É aí que a gente começa a se esbarrar e começa a se machucar entre espinhos porque a gente não consegue ouvir essa voz do Espírito Santo. Porque ele vai fazer... Com que essa flor cresça entre espinhos e ela não venha, venha agredir a beleza dela. São tantas vozes hoje em dia, né? É. Tantas informações que a gente confunde, né? Vamos falar assim. Que a, gente, a gente tem que conhecer muito bem a voz do Espírito Praça. Santo de Deus para a gente não confundir com tantas informações, com tantas vozes o tempo todo na nossa mente, né ao nosso redor. Eu, eu entendo a voz do Espírito Santo, ela é inigualável. Ela é não dá não, não tá para. Quando ele fala, ele. Como é que eu posso dizer para você? Parece que crava lá no seu coração, é, né? É diferente. Tá. É né? Você reconhece é é é é é é. por dentro. É muito constrange. profundo, constrange, constrange demais. É algo que você. Não é uma voz e um. um uma fala que você escuta e cinco minutos depois você esquece, não, ela crava no seu coração, é como se fossem tábuas cravadas no seu coração, a palavra dele, né, e você vai pensando, e aquilo não sai da sua mente, não sai do seu coração, e você obedece, porque a voz dele, não, não tem como resistir à voz dele. Meninas, e para encerrar, Rapidamente, Priscila, Neide, Sandra, vamos lá. Priscila, não adormeça na janela. Não fique em cima do muro, né? Faça uma escolha. Seja radical na sua escolha. Escolha conhecer o pai, estar na presença dele, ser sensível à voz dele, porque aí as coisas começam a fluir. né Enquanto você estiver lá e cá, com o pezinho, com o olho no lá e com o olho aqui, sem tomar a decisão, tomar a escolha... Não vai dar certo não vai. Cuidado com o local onde você está O que você anda vendo O que você anda fazendo Foi como a Priscila falou Em cima do muro Olho no mundo né Um pé na igreja, um pé no mundo Então é muito perigoso Esse estado onde está Porque se vier o sono A pessoa pode cair da janela E pode não resistir é muito perigoso, muito perigoso, o senhor não gosta de meio termo, né, Sandra? É. Ele vomita, né, o horno. Ele... É. Ou, assim. ou você é quente ou você é frio, é. né, Entendi. e esse ficar na janela aí é uma distração, né, e nós não estamos em tempo de ficar distraídas, as né? coisas estão acontecendo, estão acontecendo, a palavra de Deus está se cumprindo, e não é tempo de subir, subir para o terceiro andar e ficar lá simplesmente olhando o discurso de, de longe, não. É hora de você descer e ir para o meio do discurso e estar tá lá alimentando, né? Está no centro, tá no vontade, centro né? Está lá no centro, junto, né? Para você não ficar distraído e cair. e cair. Ficar na janela é distração. E é sono que e adormecer. adormecer E qual também as virgens, né? É, como a as virgens, adormecer, adormecer. E, aí? e aí? E aí? É muito é. perigoso. Né? Muito perigoso. Né? E nesses e... dias que nós estamos vivendo, esse e... tem que ser um cuidado constante nosso. Porque Sim. tudo vai querer tirar a nossa atenção. Tudo. tudo. Várias oh, distrações. Tu... Né? Várias distrações. É, é muito, gente. Muita é muito distração. É. Então, Exatamente. se você não ficar ligada... No trono. Corre o risco de perder O grande momento que nós estamos esperando é Tem que ficar aos pés de Jesus mesmo. é a vinda é verdade. E Sandra, meninas Obrigado, vou despedir aqui A gente poderia falar aqui mais horas E horas e horas sem parar Nosso tempo acabou E agora eu vou deixar a Sandra Despedirem de vocês que estão em casa Ela é líder do Ministério de Mulheres Ela lida com mulheres há muitos anos E ninguém é melhor do que ela Para deixar uma mensagem pro coração de vocês. É, nesse mês nós estamos comemorando o Dia Internacional da Mulher, foi dia 8, mas eu insisto em dizer que Dia da Mulher não é somente no dia 8, o Dia Internacional da Mulher, é todos os dias. E que você se valorize, mulher, a partindo do princípio que em conhecer o Senhor, a sua maior valorização é conhecendo o Senhor. Então, olha, já vou deixar o recado nos dias 24, 25, 26 e 27 deste mês, nós teremos a nossa Escola Bíblica Feminina, onde nós vamos tratar de vários assuntos pertinentes à vida da mulher, à vida cotidiana da mulher. E vai ser uma benção. Nós temos algumas preletoras que vão vir de fora para nos abençoar. Temos as nossas preletoras aqui, que são nossas, mulheres cheias de Deus, cheias do Espírito Santo. E eu quero muito a presença de todas vocês Nesses dias que serão dias abençoados né? E você quer ser uma mulher Cheia do Espírito Santo Você quer uma mudança de vida na sua casa Você quer uma mudança de vida na sua vida Na sua saúde Busque o Senhor Busque o Senhor Busque o Senhor de forma frenética E você vai ver que o Senhor fará sim Maravilhas na sua vida Não estamos prometendo facilidades nós estamos prometendo sim uma vida de paz, né Carol? É verdade. Porque quando nós temos o Senhor na nossa vida, é, o mundo não pode entender. Mas a gente o mundo sabe. não consegue entender, né meninas? A paz que nós carregamos, né? mas uma bom verdade, ânimo nessa... Né? Né? É o Senhor na nossa vida, tá? Então você que está nos escutando, corre pra cá. Vem congregar com a gente, vem fazer parte desse corpo que é o corpo de Cristo. E um beijo para vocês. Feliz mês das mulheres.